Carioca, agora com essa nova fase, você como repórter humorista do Domingo Espetacular... Não repórter, é. humor. Humorista. É. É. Mas é possível falar sério por meio do humor, como foi a entrevista com o presidente? Não, não foi uma entrevista só sério. É humor, né? Uma esquete de humor. Né? O furo, porque ele não está falando com ninguém. E a gente conseguiu aí ter essa exclusiva com o presidente mostrando o Palácio Alvorada, as mudanças que ele fez também no Palácio Alvorada. Né? Por exemplo, o Lula tinha instalado aquecedor de piscina lá que consumia 8 mil reais por mês e ele mandou desligar porque não tem, porque ninguém entra na piscina e ficar aquele 8 mil de conta Então, tipo, umas coisas assim Então, uma grana, né? Então, tipo, a entrevista tem isso Provocações, faço todas as perguntas para ele, sem limite Uma entrevista muito espetacular, um domingo espetacular